Meus queridos amigos do canal aqui estou eu na terra do seu Deca e eu estou focando aquelas batatas ali batatinhas inglesas que serão plantadas ainda hoje e o pessoal aqui está já se preparando para trabalhar aqui está indo um carro com batata palha como vocês podem ver já preparado para venda olha que beleza e aqui embaixo, gente, ó, o seu anise, você acredita que o anise acabou de almoçar? Acabou! A Madalena brincou branco ele e falou assim, mas você não deixou um pouquinho para mim? Eu falei, deixei só a marmita. Só a marmita. É! Marmitinha dele. Que horas são essas? São as dez e pouquinho? 10, horas. E aqui do lado? Aí, que beleza, ó! Tudo na roça é só alegria! A Onísio falou que, vai, que eles vão começar a plantar batata hoje Eu vou ter o prazer de, de vê-los plantando essas batatas aqui Que hora mais ou menos vocês vão começar a plantar, Anísio? Ah, daqui uma hora mais ou menos Mais ou menos, né? Eu vou lá o tem que arrumar Entendi Por lá da volta ali, ó. agora o Anísio vai pegar essas batatas. Como vocês estão vendo, vai levar lá no trator que planta. Trator que planta. Tá lá, ó. Esse é o trator que planta. E aqui é a terra que será plantada. Tá bom, meu irmão? Bom dia. Bom dia, como é que vocês estão? Bem, senhor. Bem também. Gente, mas é, é, são, né? Muitas batatas mesmo. Aquele bag lá, eu não sei quanto que tem naquele bag. Porém, não será só aquele bag, né? Aqueles, aquele pessoal que está indo lá atrás. O da frente é o irmão do Anísio. E a de trás eu não conheço, mas provavelmente pode ser a esposa, eu não, eu não conheço. Então não posso falar com precisão. são as batatas como vocês podem ver são vários bags todos protegidos, fechados por cima né, para depois serem transportados pelo trator lá para baixo e abençoada terra que Deus nos deu aqui nas terras do seu Deca Show é quase da, da cor da terra. Tem mais um outro aí deitadinho. A família do seu Deco se reunindo aqui para trabalhar, enchendo um pneu ali do carro, do, do, do carro da máquina plantadeira. E aqui está o um New Holland preparadinho para trabalhar. Thank you. Esse aqui foi que eu deixei numa grotinha aqui, gente Será que é adubo? É, tá com cara que não é batata não Tá com cara que é adubo Alguma coisa preparando na terra, né? Entendi, gente Agora que eu entendi Eles estão trazendo um outro produto Eles vão abrir ali agora e Depois é que, vem, é que vem a... a... Pelo que eu entendi, é isso, né, Madalena? Deixa ele abrir lá primeiro. Isso aí é adubo? Ah. Ali é adubo, gente. É. Olha lá, é adubo. Então não é a batata ainda. Pessoal, aqui está então o adubo, nessas duas repartições aqui, tá vendo? E nessa parte de trás aqui, vão as batatas. Igual Isaia falou, vai passando na frente o adubo, a batata já vem atrás sendo plantada. E, já vai, e a máquina já vai tapando o, o suco que faz para a batata ficar. Como eu nunca vi isso, para mim é novidade das grandes ainda. Né? Pra mim é muito bom aprender E vocês também vão aprender como é que é Os que não conhecem como eu não conheço Lá vem vindo o trator Já trazendo nesse caso agora As batatas Então vocês me perdoem Que aquela hora eu me enganei Estava vindo na frente o adubo Agora sim estão vindo as batatas Eu vou descer daqui para ele poder chegar aqui Colocar e não eu acabar não atrapalhando eles aqui Vamos como é que o roceiro guarda a comida dele pra mais tarde esse é o Isaías a companheirinha dele preparou a comidinha e ele já tá colocando um burnal ali em cima pra mais tarde ele almoçar o outro ali já almoçou, ele talvez vai almoçar só mais tarde mesmo Ô Isaías, você já almoçou ou vai almoçar? já almoçou é, já almoçou, que lá então é o lanche da tarde o é o café mesmo, tá vendo? Agora vamos voltar para cá para poder gravar eles colocando ali. E embaixo tem um. Olha lá, ele vai abrir. Mesmo processo do adubo. Vai abrir embaixo. Aí a semente cai lá dentro daquele lugar que eu mostrei para vocês agora. Deixa eu ficar um pouquinho longe, por conta da. deixa eu sair daqui desse lugar ah, são dois, metros, não? não é um só a poeira está indo pro seu lado bem Mas, gente, como é gostoso a gente poder registrar isso e depois compartilhar com vocês. Aqui, a Madalena fotografando. O tempo todo ela fica na foto. Esquentou, gente. Eu queria ter o tempo todo eu fico no vídeo. Está é, falando que esquentou porque é, estava giando até ontem, né, bem? Hoje já é não giou, né? Giou também? Sim. Eu não reparei, acordei um pouco mais. Quer dizer, levantei um pouco mais tarde. Estão fechando, deve ter, deve não. O compartimento já tem o tanto certo, estão fechando para se prepararem para a plantação delas. E são todos irmãos, gente. isso que eu acho bonito. Seu Deca foi muito feliz, viu, gente. O Deco foi abençoado. Meu Deus, como foi abençoado. Os filhos são todos unidos. Tem seus problemas, logicamente, mas o amor existe muito entre eles. Isso é muito bonito. Deixa eu aproveitar que estou registrando aqui essa bênção mostrar para vocês o seguinte, que são pés de araucária e deu muito pinhão. Madalena passou ali agora, tinha pinhão caído no meio do pasto lá. É que aqui, ó, foi revolvida a terra. Os pião, pinhões, né? Ah, ali tem um. Ali bem, ó. Lá perto daquela ponta lá, ó. Olha lá, tem pinhão lá, tá vendo? Perto do galho aí, bem. Mais pra cima. Nega, mais pra cima. Olha lá, perto do galho. Isso aí, ó. E aí, companheira que Deus me deu, viu gente? Pau para toda a obra. Tá ali pegando pinhão. Olha lá. Deixa eu ver, Bem. Mostra aqui. E lá no passo tem bastante, velho. Opa! Caiu no chão. Faz parte. Aí, ó. Olha que lindo, ó. Meu papai do céu. Tem que pegar um pouco lá para não perder. Gente, aqueles de, de chapéu ali tem um, cha um chapéu de boné. Esse que tá olhando pra cá, ó. Esse eu não conhecia, mas um dos filhos do seu Deca, ó. É o Toninho? É o João. João, o seu é o João, o outro é o Isaías. E aqui tá o Anísio de Costa e o, e o Marinho. E o Marinho. E lá no outro trator, o tá o Dalmo. Mexe com um pra você ver uma coisa aí, ó. <risos> Chega falando mal de um da família pra ver o que vai acontecer. Ah, dá problema. Dá ah, problema. Eu, hein? Eu, hein? Olha <risos> é o tamanho do facão. Ah, o tá, tamanho do facão que o Alice tá mostrando ali, ó. Ele falou que você vai bater chapado na bunda. Só vai bater chapado. Não precisa usar o corte, não, né? Não, só que a chapa. <risos> não, mas eles falam assim, mas são gente boa, gente. Sangue do seu deck são gente boa, eu conheço eles. Um pouquinho que eu conheço, já dá pra gente se apaixonar, viu? São irmãos de verdade. E a Madalena sai escutando nossa prosa ali, ó. Sai <risos> escutando nossa prosa. Prosa de homem. Enquanto eles trabalham aqui, olha aqueles é dois engraçadinhos estão tá fazendo lá em cima, ó. Brincando na terra lá, um com o outro. Tô falando. Que bonitinho, ó. Eu, já foi a cabela para ele também? Não. Está chegando não ali, falou que ia plano começar, é. nem deu tempo de chegar para no carro nenhum. Fazer o veneno, ajuda. E era mãe, seu pé. Belezinha, né? Boa, a mãe, quando você pegou a tá boa. É? Sua mãe, Deus já deu saúde pra ela. Por 60 anos de casado e mais uns par de ano pra frente. Vai, Deus é maravilhoso. Ela tava, tava passando muito mal, né? Vendo a minha graças a Deus, parece que acertou. Falou. Foi aquela vez que eu vim aqui, viu, João? Eu tava ruim. Tava, eu ruim. Ali, eu tava ruim e quando falaram para nós que ela tava internada, João, nós tínhamos acabado de chegar na casa do irmão Zezinho, ali da Wanda, eu e Madalena nos reunimos lá e fizemos uma oração por ela eu e Deus juntou Deus... com o de vocês aqui e Deus ouviu e ela saiu e não voltou mais. Foi mesmo, graças a Deus. Ah o rapaz aqui ele tá tirando aqui lá pra passar com o trator né gente tá limpando lá pessoal ó para poder passar senão na hora que passa lá ele enrosca aí daí tem da aí acho que não vai ter batata pra plantar tudo, não, não. Tá pronta já? Não. Já Já vem outro companheiro trazendo mais batata. que era feito antigamente manualmente hoje quem faz são as máquinas, logicamente precisa do homem mas a máquina faz muito mais rápido bonito né? gente ali tem bastante urubu chegando, vou até mostrar aqui ó Estão tão voando aqui, não dá pra poder ver? Não dá, né? Mas De qualquer maneira, estão descendo ali, ó. Descendo ali que a briga ali tá feia, ó. Opa, desculpa. Voando falando com vocês, olhando pra cima. Só chegando, ó. Só chegando, olha lá, só chegando. Olha lá. Pena que onde eu tô, não dá pra descer. Ver eles descendo, desculpa. Olha lá, só chegando, ó. Mas até um barulho bonito, você ouviu? Olha. Epa, alguma coisa foi lá. O cachorro. Eu, eu. Ó, chegando, tá vendo? Vou pegar aquele ali, ó. Aqueles dois ali. Ó, lá vem eles, ó. E desce ali por trás e vão lá, ó. Tem bastante ali, ó. E esses cachorrinhos foi lá pirraçar eles, ó. O rapaz tá chamando eles de volta. E ali, olha no... lá, Madalena, aqueles ah lá Aqueles que desce São a qualidade de pato. Urubu aqui, ó. E eles vêm mesmo para festa mesmo. Olha que beleza, olha. Vem de longe, gente, ó. Vem de longe, ó. Tá de longe, ó. Eles nem se com o cachorro. Ó. Vem de bem longe mesmo, dá pra poder ver aqui. Eu vou pegar lá agora pra vocês verem, ó. E vem, e vem, e vem. Por trás das árvores ali. Ó. Aí passa aqui por cima. Epa, quase ah, Tudo bem. Tá lá no meio? A, a festa tá lá, ó. Só que limpa. Será que eles acharam então, de repente? Vou dar uma chegadinha lá perto. Vou levantar a voz, os cachorros já estão lá. Não queria ir muito perto, não, eu queria ver eles voltando. Olha é o cachorro pirraçando. E a função deles fazem bem feita, né? O cachorro não deixa, fica pirrastando. <risos> oh, meu Deus do céu! E tem gente que vai para a Disney World. Com tanta coisa abençoada na natureza, o cara gasta o dinheiro dele lá na os americanos. Ai, quanto turbo, ó. Também eles fazem uma limpeza rapidinho. Chegou aqui, já limpa já era. Vão embora e pronto. Olha que bonito. Vou tentar ir mais perto. Que foi? Que, que foi? Lembra daquele dia que você ficou no burro e não fez nada, hein? A outra aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Ai, que nego lindo. Que foi, gente? Que foi? Olha lá, que belezinha. Olha lá que belezinha. É, agora estou feito. Juntou logo quatro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá ver isso. Vamos lá. Vamos lá, vem. Que curioso. Vou lá ver o que, que tem que estão comendo. Que curioso. E vou lá ver. Não vou muito perto não, por causa do cheiro. Um frango. Agora não ficou quase nada. Né? Mas era um frango. Daqui a pouco eles voltam. Que coisa pessoal, quase agorinha. Né? Agora indo embora. Daqui a pouco eles voltam. Com certeza. Vou deixar eles aqui agora. Tem um comendo ali, ó. Ele tá limpando ali. Ficou pra trás. Os outros foram embora, mas ele tá só na festa. Eu tô um pouco longe, então por isso que eu tô falando baixo. São, tem um ouvido muito aguçado. Estou tremendo um pouco. Não reparem não. Eu sou assim, gente. Estou gravando uma coisa. Vejo algo diferente. Vou para lá. Gravo também. eu não tenho uma linha, não. Tem um amigo meu, muito querido, Marco. Lá de São Paulo, que ele fala que... Eu vou gravando o que vem na frente. Marcos... Vocês tem que entrar no site do Marcos, desculpa, vocês tem que entrar no canal do Marcos. Bora Voar é o nome do canal do Marcos. Olha lá, Marcos, fazendo aquela propaganda para você. Não é uma hora muito própria não, né, Marcão? Mas eu lembrei de ti, meu irmão. Mas tem alguma coisa a ver, né? O urubu voa, então Bora Voar. O canal do Marcos, gente, é sobre drone. E é uma pessoa, gente finíssima, viu? Entra lá, vocês vão gostar. Seu é falar... bonito, mas pai não faz nada. Você gravou lá perto? Pode não, não. Não. Ah, não tá aqui. Tá gravando? Tá. Eles estão trabalhando ali, ó. Agora joga só Fazendo uma, uma, uns ajustes. Pra depois pegar a fim. Olha o sinal, depois aqui, ó. Olha o sinal aqui, ó. Esse aí são todos os ajustes para sair o adubo certinho e a batatinha também entrar correto. Essa medida aqui que é essa medida aí dentro? Esse balazinho aí, a batata, jogar. É, vem farda com a batata que tem que jogar aqui, ó. Ah, se falhar aqui? É, é na coxinha aqui, aqui. Ah. aí até uma coxinha aqui, ó. A batata aí não sobe aqui, ó. Tá não subir né Ah, tá, aqui, aqui nessa conchinha. A é, aí, Aqui onde é né? que ela sobe, ó. Só Tem que de subir uma. vem um, vendo um. sobe duas, ó. Aí a ver sobe sobra e joga ali. Tá aí, com... embaixo. Pra... aí essa próxima conchinha que tá descendo, pega. Pega. Tudo mercando aí, tudo ajuda. É, no fim dá tudo certo, né? É Uns trabalham, outros olham, mas no fim todo mundo faz a coisa funcionar. Trabalhando, gente, tá que tá apertando um parafuso lá e uma chavinha catraca. Agora ia bem, hein? E tem, mas tá lá para roça. Isso que chato, que te corta agora, colocar a pressão. Tem que segurar aí, então põe ali. Hum. Desse Desse aí, ó, ó gente ó, ele ainda. pegou uma garrafa PET ó, costurou lá na garrafa PET um zíper. Olha lá, o rapaz olha, é engenheiro olha. agora guarda as ferramentas <risos> lá dentro ó, aí ó, aprendeu? aprendeu, aprendeu, aí que beleza, aí tem uma alcinha pra ele pendurar lá e já era. Pronto para trabalhar? Pronto trabalhar, vamos lá então o oh, Ó, pessoal, é desse oh. pessoal aqui, ó. Oh. Dessa humildade que vocês estão vendo aqui, ó. Desses sapatões, dessa bocha, bota de borracha, de, esse, só, desses caiu, homens e de muitos outros <risos> que saem alimento de vocês, vocês viu? Os ossos, ver, não fosse esse pessoal aqui que trabalhar na roça dando duro, nós não, não teríamos fazer o fazer que fazer comer isso, na cidade. É São graças a Deus, graças a Deus primeiramente e depois eles que nós temos a nossa batata lá na cidade para comprar. Eu vou pegar agora, eu vou arrancar aqui o dia mesmo daí. Cinta. A canivetina cinta. Essa aqui é boa. A mulher está lá embaixo, na área terra lá. Os é A dúvida está jogando, sabe onde está jogando. Não. Céu limpo, ó. Que céu, hein? Não tem uma nuvem, gente. Olha, não tem uma nuvem, ó. O céu tá desse jeito aqui, ó. Céu de julho, olha lá que beleza. A Madalena falou, e é verdade. O céu de julho é assim, é frio. Olha a terra que é benção, ó. Fica lá pra gente, ó. Fica lá que tá jogando um pouco. Vai, não, vem aqui, ó. Ela vai jogar muito. Depois eu tô aqui, mato. Batata tem uma bomba, é da fita. Ficou mesmo a fita, batata, é essa? Vai que tá jogando muito pouco. Aê garoto hein Olha é isso. Lá embaixo um leiteiro passando gente é um caminhãozinho de leite ó Olha lá que belezinha pegando o leite aqui ó foi embora o João fazendo a ligação aqui cada um cuida de um de, um, de uma parte Parabéns, então o carro desce pra mim. nego sério. É, é facinho, facinho. Vai lá. Eu vou filmar com o drone. Mais fácil pra mim. Por favor, meu. Quer é que eu vou lá pegar o carro, Ben? Melhor, né? É, eu não vou. Uma eu outro. Fala pra nós então, pra quê? que é que você deixa cair esses daí? Ah, da lá da máquina de cai, né? Ah sim. A hora que erga a máquina, ela vai virar o vapor, ela cai, mas só que aproveita, que daí planta a razão beira. Entendi. Não perde nada. E é rasinha assim mesmo que planta? Não, eu vou pegar a ensada, eu vou tampar ela, mas ela é rasada. Tá.